então se eu for para frente, elas vai aberta, agora elas começam a virar para mim voltar para trás pro veio. Então eu vou voltar de volta pro veio, tá vendo? Agora ela já vai reta, e eu já cheguei em cima do veio, a vareta cruzou. Agora daqui, lá embaixo, eu estou na beirada do veio, e elas vai cruzada.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 Se eu passar a pedra ela vai, vai abrir. Abriu. Agora eu posso andar para frente aqui, que as amoeiras para eu, eu pra trás. E agora, as mandou para trás, eu não teria que voltar para dentro do veio. Agora aqui, ó, aqui dentro, aqui tem o um veio. E outra, não tem veio de água desse tamanho. Portanto,